1 Pedro 5, 8. Peter 5, versículo 8. Encontraram, irmãos, primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 8. Did everyone find it? Uh, 1 Peter, chapter 5, verse 8. Amém? Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. If you didn't find it, say, Lord have mercy. Lord have mercy. Quem não encontrou, pode seguir aqui também na if, tela. If it, uh, Depois de português, vamos mostrar em inglês After, também. Uh, in Diz assim esse versículo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amém? Amen. Que Deus abençoe esse versículo, essa palavra, nos nossos corações. May God bless this verse and uh, in our hearts. É muito importante nós observarmos o que a Palavra de Deus nos ensina a igreja. Se você começar a ler a carta de Pedro, você vai ver que essa carta não é para pessoas que não são cristãs. Se você começar a ler a carta de Pedro, você vai ver que essa carta é para pessoas que não são cristãs. Ah, não, se você lê essa carta do início, If read this from the você vai ver que Pedro não está escrevendo para pessoas que não eram cristãs. Mas para pessoas que eram cristãs pessoas que conheciam a Deus. E ele, então, ele traz alguns conselhos muito importantes. So he some very important Mas esse conselho chama muito a minha atenção. But this really draws my Porque a primeira coisa que ele diz no versículo 8, ele diz, sede sóbrios. O que significa ser sóbrio? Be Esteja atento. Be Preste atenção. Pay close e ele diz, a razão por que nós devemos estar sobres. He the for why we be sober. Ele diz: vigie, preste atenção, fique atento. He says, be, vigilant, pay be careful. Qual é a razão? Why? Você pode manter a sua Bíblia aberta nesse versículo? Can you keep your Bible open in this verse? Ele diz assim: porque alguém. He says, quem é esse alguém? Who is this someone? É o inimigo. It's the enemy. O inimigo que, ele na Bíblia, é conhecido como o nosso adversário. Ele é conhecido como o diabo. Known as the devil. É conhecido como a antiga serpente. Known as the, that old serpent. É conhecido como o dragão. Known as a e o que foi que ele fez? Ele enganou o a esposa de Adão. A Bíblia diz que ele continua no seu ministério de engano. Além do ministério de engano, ele tem um ministério de acusação. And Em 2 Coríntios no capítulo 11, no versículo 3, 11, 3 Paulo diz assim: Eu temo que, assim como a serpente, assim como o inimigo enganou Eva. Paul says, I fear that in the same way that the serpent deceived Eve, De alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. And depart from the simplicity that is in Christ Jesus. Ele diz aqui, irmãos, que o inimigo fica esperando uma oportunidade para morder, para Tragar, para engolir. Brothers, he says here that the enemy is waiting for an opportunity to bite, to devour. é uma linguagem figurativa. Obviously, this is a figurative language. Mas aí, quando nós vamos e falamos isso, isso foi escrito para cristãos. But when we say that this was muda Para mim, isso muda muito o, o, o foco das coisas. Me, really the focus Porque ele está dizendo para mim, está dizendo para você you, que nós devemos estar atentos. Então, eu comecei a pensar como nós podemos ficar desatentos. So, lose De fato, nós não... não o, o, o que é mais difícil para nós What's most for us é nós reconhecermos que estamos desatentos. É você na sua casa, eu não sei se você tem essa experiência. Eu não sei se na sua casa Na minha casa, às vezes, frequentemente, nós temos essa experiência. Mas frequentemente, na minha casa, nós temos isso. Quem foi que deixou a luz ligada? Who left the light on? Eu não sei na sua casa. I don't know about in your house, mas na minha casa a gente não acha quem deixou a luz ligada. Na sua casa é assim? Is it way in your Às house? vezes até quando você mora sozinho. Às vezes até quando você você não acha quem deixou o prato ao lado do sofá. Você não acha quem cometeu erros. You can't find out who made the quem perdeu a chave. Who lost the keys. Eu não entendo isso. I don't Mas isso dá para termos uma ideia But this gives us an idea. de que é muito difícil nós reconhecermos nossas próprias fraquezas e nossos próprios erros. Very for us to our own and a minha esposa, meu Deus, essa mulher é esquecida demais. Oh, meu Deus, minha esposa. E de repente nós descobrimos que foi nós que esquecemos. Isso acontece em todas as casas, com certeza. Isso acontece em cada casa. Isso acontece com homens, mulher, com mulheres, com crianças, with men, with women, with children, com todas as pessoas. With é exatamente, eu quero que você entenda. Veja o versículo 9 do One, capítulo 5 want de Pedro. To look in verse 5 in 1 Peter. Para você entender, olha no versículo 9 do capítulo 5 em 1 Peter isto é ao inimigo nós devemos resistir firmes na fé. He says whom steadfast in the faith. Existe uma coisa que pode resistir ao inimigo. There is one thing that can resist the enemy. Em nós, in us. é a nossa fé. It's our faith. Mas o que eu quero chamar chamar atenção é porque ele diz depois nesse versículo. Sabendo que as mesmas aflições, ou seja, os mesmos tipos de problemas. Knowing that the same afflictions, in other words, the same type of problems. O que, que acontece? What Se cumpre entre os vossos irmãos no Colorado. Are accomplished in your brethren in Colorado. É o que está escrito aí? Is that what it says there? Não. No. no mundo. No in the world. Todos os lugares do mundo. Every place in the world. Agora Volto à pergunta, como nós podemos então deixar de estar atentos? Now, I'll ask again, how can we not be attentive? Antes eu quero só lembrar o seguinte, que você não vai perceber que está desatento. First I just want to remind you, you're not going to recognize that you're not paying attention. Você já viu alguém que trabalha trabalha de vigia, vigilante? Have you seen um vigilante? someone who, who works as a guard? Quem já, quem, alguém aqui já trabalhou de vigilante Has ever, ever worked durante as, a noite? As a guard overnight? Durante a noite? Overnight? <risos> uh, você já viu algum vigia que que nunca, vamos dizer assim, que nunca dormiu? Have you ever seen a, a guard that never falls asleep? <laughs> E os que já dormiram não admitem que dormiram. Admit Sabe por quê? You know why? Porque eles estavam dormindo e não se lembram que estavam dormindo. Because <risos> Exatamente. And that's exactly Quando nós estamos desatentos, a maioria de nós como cristãos não admitimos que estamos desatentos. Us, Mas eu coloquei três coisas aqui. But I wrote three things here que é muito fácil encontrar no nosso meio that's very easy to find among us e que mostra que estamos desatentos. And which shows that we are A primeira coisa é quando nós guardamos mágoas e amarguras contra as outras pessoas. Tenho certeza que muitos já estão dizendo isso não acontece comigo. Pastor. Porque cada pessoa quando eu digo irmão você está guardando mágoa. Não pastor, eu não estou guardando mágoa. I'm Imagina? Eu é o seguinte, eu, eu só não esqueço. Mas, eu não guardo mágoas mas sabe irmãos nós precisamos de fato fazer um exame bem profundo no nosso coração, porque a, a mágoa, a tristeza ou rancor é uma das armas mais usadas pelo pelo inimigo para derrotar os cristãos. Porque a amargura, a tristeza ou rancor é uma das armas mais usadas pelo pelo inimigo para derrotar os cristãos. A falta de perdão é um pecado contra Deus. Lack of forgiveness is a sin against God. Não, pastor, mas é o seguinte, tem. Eu perdoou todo mundo. Não, pastor, eu perdo. Mas tem uma pessoa que eu não consigo, perdo... não é que eu não perdoe, entende? <risos> Mas também se o senhor soubesse o que ele fez comigo. <risos> Ou seja, nós queremos arrumar uma só justificativa para so, não perdoar. Mas olha, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Do, do versículo 14 e o versículo 15. Uh, from verse 14 to 15. Você coloca por gentileza na tela para nós aqui. Please put that up on the screen for Mateus 6. Us. São as palavras de Jesus. Matthew 6. These are the words of Jesus. Quantos conhecem a, a oração do Pai Nosso? How many know the prayer of Lord's prayer? Uh, the Lord's prayer? Quantos conhecem? How many know it? Okay. Quantos sabem ela de memória? How many know it from memory? Uh, okay. Algumas pessoas. Some people. Como é que diz a oração do Pai Nosso? É do Vamos falar juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora vai até essa parte em inglês, sabe? I'll try. Please, try. <laughs> I have mean, this memorized better in, in Portuguese and English. Um, our Father that art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespassers. As forgive we, us our sins and as help we me out here. As we forgive those who have trespassed against us. S All right? Olha só. O próximo versículo diz, não nos deixe cair em tentação. Mas o verso anterior diz, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que, que pecaram contra nós. Us. Ou seja, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Jesus is his how to pray. Aí ele diz que, ele ensina que nós devemos pedir perdão para Deus. God, da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas, que Deus nos perdoe também. In the same way that we should forgive those, uh, in the same way that God Agora veja o versículo, o versículo 14. Você está aí com a sua Bíblia? Are you with your Bibles? Ou não? Or not. Mateus 6. Matthew 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your father forgive your trespasses. Então, veja bem, quando é que eu deixo de vigiar? Quando eu não perdoo. When I don't e quando eu não perdoo, estou caindo em tentação. Porque eu sou tentado a não perdoar as pessoas que me ofenderam. E quando eu não perdoo, And when I don't forgive, Deus também não perdoa as minhas ofensas contra Ele. Então, Deus também não perdoa. My against him. Mas por que isso? Quem é Deus para fazer, é fazer isso? A Bíblia diz, queridos, em, em, aqui no, na Carta de Romanos, Beloved, the Bible says here in the of Romans, diz que Deus nos perdoou, Romanos capítulo 5, versículo 10. Chapter 5, verse 10. Coloca por gentileza, put that on Romanos 5, 10. O que, que diz esse texto? Diz assim, diz? porque se nós, sendo Inimigos de Deus. nós somos reconciliados. Olha, olha só que interessante. Nós somos reconciliados com Deus. We pela morte do seu filho. Through Então, quando Deus mandou Jesus, agora em inglês. Now in O que que, que que Deus estava fazendo? Ele estava nos perdoando. Quando? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus? When we were Então Deus fez algo que não era na realidade algo que ele deveria fazer. So God did something that he really didn't need to do. Em outras palavras, algo que nós não merecíamos. Ele fez por nós. He did that for us. Então ele nos deu o exemplo. So he gave us the example. Então ele não nos dá o direito de não perdoar as outras pessoas. So he doesn't give us the right to not forgive other people. Agora, Segunda Coríntios capítulo 2 versículo 10. Preste atenção o que, que Paulo fa fala aí. Pay attention what Paul says here. Está comigo? Are you with me? Sim ou não? Yes or no. Segunda Coríntios capítulo, 2, Coríntios, capítulo 2, versículo 2 versículo 10. É muito importante esse texto. a very important Olha o que, que Paulo diz, diz E a quem perdoardes alguma coisa, eu também, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que de alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de quem? De Cristo. Para quê? Para que Satanás, quem é Satanás? O inimigo. Não leve vantagem sobre nós. Olha que coisa interessante. Uhum. To whom ye forgive anything, I forgive also, for I forgave anything, to whom I forgave it. For your sakes forgave I it in the person of Christ. Esse versículo está faltando uma parte em inglês. Não está? Presta atenção. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 2.10. 2 Coríntios 2, 10. Second Corinthians, uh, chapter two, verse 10. Please open up to your Bible there. To make sure we're not missing any uh, part of the verse there. Porque ele diz: para que Satanás não leve vantagem sobre nós. É o 11. Ah, então no 11. <risos> então. Então so uh, 11 it says... para, uh, para que. Uh, ok. Lest Satan should get an advantage of us. Então, para que ele não tenha nenhuma vantagem sobre nós. So that he would have no advantage over us. Ele diz: porque nós não ignoramos o quê? And he says why? Because we're not ignorant of Nós não ignoramos os ardis de Satanás. We're not ignorant of his devices. As artimanhas de Satanás. The booby traps of Satan. Então é muito importante nós entendermos que se nós quando nós não perdoamos, forgive, de acordo com esse versículo, verse, o que que acontece? Satanás consegue obter vantagem sobre nós. Agora, a falta de perdão leva a um outro problema. Now, problem. A amargura. O que é amargura? A amargura... É quando uma pessoa, depois de muitos problemas e de muitas, de muitos rancores guardados no coração, is when a after many problems and keeping a lot of rancor in their heart. Ou pode ser somente um com muito tempo. Or maybe just one person with a, after a lot of time, essa pessoa não tem mais alegria essa pessoa não tem mais paz longer essa, essa, essa pessoa entra em depressão e sabe o que que essa pessoa costuma fazer and you know ele em todos os lugares que ele vai, Everywhere he goes, em, com todas as pessoas que ele começa a conversar, with all the people he talking to, ele não sabe falar de outra coisa a não ser daquele problema. Você já viu alguém assim? Have you ever seen like that? Alguém que saiu decepcionado? disappointed com a igreja, com o pastor, church, pastor com um negócio. I eu, eu conheci um homem, knew a man, que ele ficou mais ou menos quase 30 anos em inimizade com outra pessoa. years the enemy another person. E essa essa pessoa ficou com a vida completamente arruinada. And this person's life ended up just being completely ruined. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Essa é uma lei de Deus. This a Abre sua Bíblia em Hebreus, no capítulo, no capítulo 12, o versículo 15. Rapidamente, por gentileza. Hebreus. Capítulo 12, versículo 15. Chapter 12 Amém, irmãos. Diz assim tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. It says, Looking diligently lest any man fail of the grace of God. Lest any root of bitterness spring up trouble you and thereby many be defiled. Então quando uma pessoa está guardando amargura no seu coração, So when a person is storing bitterness in their heart, sabe o que que acontece? Do you know what happens? A graça de Deus não alcança a vida dessa pessoa. The, the grace of God doesn't reach this person's life. Que é a graça de Deus? What is God's grace? É o um favor de Deus. It's God's favor. É a bênção de Deus. Se você quer ser abençoado na sua vida, toda semana every week ou todo dia or every day busque no seu coração in your heart Deus existe alguma mágoa no meu coração que precisa ser limpa God is there any bitterness in my heart that needs to be cleansed Tem alguém que eu preciso perdoar Is there someone I need to forgive Deus começa a mostrar o espírito de Deus começa a fazer você lembrar The spirit of God starts remembrance Ai, mas eu quero esquecer, pastor. pastor. Quando você libera o perdão, When you forgiveness, aí vem a cura de Deus e o diabo perde toda e qualquer chance contra a sua vida. And the devil loses all and any chance of having advantage over your life. Então a primeira coisa que nos faz deixar de vigiar é quando nós guardamos mágoas. Is when we store bitterness. A segunda coisa the second thing é quando nós nos isolamos. Is when we isolate ourselves. Olha Provérbios 18 versículo 1. Look at Proverbs 18, verse 1. Preste atenção que diz esse, esse versículo. Pay attention to what this verse says. vocês estão? Realmente, olhando muitos textos, né? really isso é bom, isso não is é good. ruim não. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, porque eu quero que você veja na sua Bíblia, eu não quero que você simplesmente ouça eu dizer. Me o que, que diz o versículo 1 do capítulo 18? What does it say in verse de, assim busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola ele se insurge contra toda a sabedoria O que é o isolamento irmãos? What is isolation Isolamento é um sintoma de orgulho uh, isolation is A isolation pride De soberba de arrogância of, of being arrogant quando eu falo sintoma eu quero que você entenda isso understand é um como é que você sabe que está, está com uma gripe know you have a cold pelos sintomas. Because of the symptoms. Você começa a espirrar, you start sneezing, né? Você começa a ficar com dor de cabeça you start e muitas outras coisas. And many other e você sabia que a gripe é contagiosa, não é verdade? You know that colds are right? E você sabia que o isolamento também é? And you know that isolation is as well? Porque quando você chega perto de uma pessoa when you get near to que quer se isolar, wants to ele ele te induz a se isolar também well. Acho que eu não vou vir aqui mais não I don't think I'm gonna come here anymore Ai, ninguém aqui gosta de mim Olha só, aí já tem dois sintomas a look, there's already two a mágoa, bitterness, Amargura bitterness. <risos> <risos> oh, e, e quando de fato ele ele vem já com esses sintomas, symptoms, ele agora quer se isolar. Existem pessoas, irmãos, que eles pensam assim: eu vou me isolar. Porque eu não concordo. Às vezes a pessoa não tem intenção de se isolar de fato. Mas ela não participa de mais nada. Ele não vem no culto. They don't come to the ele não vai no grupo. They don't go to the ele não vai na reunião de homens. They don't go to the men's group. Ele não vai na reunião de jovens. They don't go to the youth group. Ele não participa de mais nada. They don't in ele vai se isolando pouco a pouco. They Slowly and slowly. Não tem interesse, não participa. They don't participate, they have no interest. Às vezes é porque a pessoa não quer se submeter à liderança. Aí eu só vou quando é o pastor que prega. I'm only gonna go the preaching. Se não for o pastor que prega, eu não vou. If it's not the pastor preaching, I won't go. Mas se existem outros líderes. A Bíblia diz submetei submetem uns aos outros. Não é verdade? Não é verdade? Está ou não está na Bíblia? Então nós temos que nos, sub nos submeter Quando a palavra de Deus é ministrada pregada preached, Ela tem autoridade Ah, mas eu conheço aquele irmão oh, Ah, ele é muito careca ele não, tem, ele não tem cabelo Para falar da minha careca <risos> E aí nós criamos eu, Isso é nós criamos uma série de desculpas para não nos envolvermos. Se você estiver sozinho, you will Você será uma presa fácil para o inimigo. For the Sabe por quê? You know Porque o inimigo gosta de atacar quem está sozinho. Quem, alguém que se você estava aqui no último dia do ano do, de 2013. The last the 2013. Eu passei eu um vídeo I a video. que era de um, um touro, um, um, uma manada de touros. That was a, a bull, a bunch of você, eu não sei se você, esse vídeo acho que ainda está no computador. Será que se você consegue. Não? No, Júnior vai ver se acha. Daqui a pouco a gente passa. Quando achar, os leões lá na África. The, the lions in Africa. Eles eles ficam rondando os touros. They surround these bulls. These bulls. Uh -huh. bulls e quando eles in, Quando eles right? encontram um desses touros. Pode ser bo, pode ser búfalo, uh, buffalo, buffalo, buffalo. Okay. <laughs> e touro é okay. uh, bo. Okay? Family members and animals, don't ask me okay. to translate. Deixa o Júnior colocar o vídeo. Preste atenção. Coloque o vídeo para sair também online, por gentileza. Tira a letra do... do. Da antes, não tem antes, um pouco. Isso é, é porque eu cortei várias partes do, do, do vídeo. Tinha um somzinho, não tinha, não? Que fica muito boring. Presta atenção que do outro lado tem muitos touros. Mas esse touro ficou longe the, do resto dos outros but touros. This bulls. E os leões o atacaram. Havia, há, há poucos leões. Lions, e há muitos outros touros. É assim que acontece com o cristão que se isola. Porque o diabo vem the devil comes e ataca ele. And him. E como ele está só, and since he's by himself, ele se torna uma presa fácil. Then he an, an open Pode tirar, porque o que vem depois não é bom. You can take it out, what, porque eles continuam. Eles matam e comem. They, they kill it and eat it. Então o diabo ele vive assim, irmão. Like e quando você não participa, when you don't você fica fraco. You As consequências do isolamento do isolamento é o esfriamento espiritual. A desnutrição. Um, lack of desânimo. Você já viu quantas pessoas ficam desanimadas? Have you seen how many people get discouraged? É porque fica isolado. It's because they isolate themselves. Ficam semanas sem vir à igreja. They'll go weeks without coming to church. Não tem comunhão com os outros irmãos. They have no fellowship with other brothers. Irmãos, a igreja é para viver em comunhão, irmãos. Brothers, the is to live in comunhão é uma das coisas criadas por Deus. Fellowship is one of by God. A pastor, mas aquele irmão é muito chato. A pastor, but that mas ele é seu irmão. But your brother. Ame seu irmão. Love your brother. Perdoe seu irmão. Forgive your brother. Quantas, olha, Pedro chegou para Jesus, Jesus, achando que estava abafando, né? Achou que tava com a corda toda. He Aí ele disse assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 uh, vezes 7? Jesus disse assim. Aliás, sete vezes oh, no. no dia? No, e Jesus disse, não, não somente sete, mas setenta vezes sete. Said, no, times, 70 vezes 7. E lá em Lucas 17. Jesus disse assim And in Luke 17Se teu irmão pecar contra você if your sins you, sete vezes no mesmo dia times in the same day perdoa Olha só que coisa interessante então, é muito importante, irmãos, não se isolar. So it's very to not yourself. Porque quando você está sozinho, você começa a dar lugar ao inimigo sem perceber. Se você it. fica sozinho, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer. Se você sozinho, você fazendo exatamente o que o inimigo quer. Quando o rei Davi... When King David, ele ficou em casa enquanto os seus soldados saíram para a guerra. He at home while his went to foi nesse momento que ele olhou do seu terraço e viu a esposa do seu melhor soldado tomando banho. E ele foi à loucura. E ele foi louco. Ele chamou ela em sua casa, ele ela chamou ela, a chamou em sua casa, ele to, to e ele teve relações sexuais com ela, ela engravidou, pregnant, e ele terminou matando o seu melhor soldado por and, causa disso. Você pensa que você tem controle sobre as suas emoções? Você pensa que você tem controle sobre você mesmo? Não brinque com as coisas sérias. Don't joke with Não things. fique sozinho. Don't stay Lugar errado e hora errada. At the wrong time and the wrong place. Você fica em casa fazendo o quê? Stay home doing what? Assistindo televisão? TV? Você acha que a televisão pode ensinar você? You think TV can teach ah, pastor, you? tem muitos programas bons oh, na televisão. Pastor, muitos programas bons na TV. Claro que tem. Of course there are. Depende do que você quer. Depende do que você quer. Mas não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Than God's word. Olha, irmãos. Look, tem gente que, quando quer emagrecer, There are who, when they want to lose weight, Pastor, corta a comida pela metade. They'll, they'll their food in half. Não come sorvete. They don't ice cream. Não come muito arroz, uma ou duas colheres de arroz. Não. Faz, faz exercício físico, they do physical exercise, faz o que for preciso, they do is mas não quer fazer nada de sacrifício para atender as coisas de Deus. They make any kind of for the of God. Então é muito importante você entender, se você se isola, so it's very tudo que o inimigo quer é que você não venha para a igreja. To to que você não esteja no lugar onde se ministra a palavra de Deus. Então, se você quer vigiar. Olha, eu não sei preparar um sermão. Look, sermon, mas eu sei ouvir um sermão. A, a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. E ela transforma. Quantas coisas Deus já transformou na minha vida e ainda está transformando? How many things has God transformed in my life and still is? As pessoas param? As pessoas não param de ir às festas? Não param de trabalhar? People don't stop partying or don't stop going to work? Não param de comer? They don't stop eating? Não param de ir ao cinema? They don't stop going to the movie theater? É ou não é verdade? Mas a primeira coisa que elas resolvem fazer first quando estão cansadas tired, ou qualquer outra coisa é não ir à igreja. É não ir ao culto. É não service. ir ao grupo. É não group. ir ao discipulado. É a primeira coisa. Eu já vi gente trabalhando doente. Sick, cansado. Tired. Eu já vi gente chegar do trabalho e andar de bicicleta. Get work é uma and verdade, and Bicycle, Quantas milhas? Or get home from work and ride their bicycle. 30 milhas, 50 milhas miles Mas preste atenção. But pay attention. O inimigo quer que você pare de se envolver. The enemy wants you to stop being involved. O inimigo ele envia pessoas para te convidar para fazer outras coisas. sends people to invite you to do other things. A terceira coisa que pode ser uma uma vamos dizer assim vocês não está vigiando é quando nós fantasiamos uma vida cristã diferente daquela que a Bíblia ensina. O que é isso, pastor? What does that mean, pastor? Ah, irmãos, hoje existe muitas igrejas que só pregam benção. Brotherin uh, today there are many churches that only preach about blessings. Venha que você será curado, abençoado, restaurado, vai ficar rico. Come and you will be healed and restored and you're going to be rich. E o povo vai. And people go. Por quê? Why? Porque o povo quer Deus? Because Because people want God? Não, no. porque eles querem ser abençoados. They want to be Todos nós queremos ser abençoados. We all want to be blessed. Todos nós queremos viver uma vida sem problemas. Mas não foi isso que Jesus ensinou. But that's not what Jesus, taught. Jesus ensinou, ele disse assim lá em João capítulo 16 e 33. Jesus ensinou em João 16, verse 33. Ele disse assim, no mundo vocês terão aflições. He says, in the world you shall have Mas tenham um ânimo, porque... Ok eu venci o mundo. But take courage, for I have the world. Olha, irmãos, qual é a melhor maneira de se enfrentar uma luta, uma batalha? What's the best way to face a battle? É junto com as outras pessoas. It's with other é pedindo oração. It's for tem gente que tem vergonha de pedir oração. There are who are to ask for eu não quero pedir oração porque eu não quero que ninguém saiba do meu problema. Aí ele vive uma vida de aparência. And then they live a life ele, of just show. Tá todo destruído por dentro all destroyed e tentando colocar uma aparência de que tudo está bem like não irmão abre o seu coração no, open your heart. chora Cry. diz irmãos, eu preciso de oração Say brothers, I need prayer. olha eu tô com um problema assim assim Look, I have this this problem. olha eu tô com eu tô com um problema na minha unha tem que cortar toda semana <risos> I have to cut it every week. <risos> Ah, mas é o problema é a unha, é esse o seu problema? Oh, Para problem. problem? outro é outro problema, eu estou com câncer. One, Look, I have cancer. E daí eu digo, se você, se você não pedir oração, prayer, você vai morrer de câncer, cancer, e todo mundo vai saber que você tinha câncer. Adiantou você esconder alguma coisa? Did, was it, was é melhor chegar e pedir oração. Gente, pelo amor de Deus, ora por mim. Say, God, me. Meu casamento está destruindo my marriage is just being destroyed. Eu preciso de oração. I need prayer. Eu preciso que Deus saia a minha família. To heal my family. É muito importante, irmãos, entendermos que até crentes têm problemas. It's very, very important understand. Even believers have problems. Tem crente tendo câncer. There are believers with cancer. Tem crente passando problemas financeiros. There are believers with Financial problems. Tem crente precisando de, de trabalho There Are believers that need work É não é verdade Tem crente que perdendo a casa Isn't that true There are believers losing their home mas o que nós não podemos perder é a nossa fé. Nós não podemos perder o nosso relacionamento com Deus. Então quando você fantasia uma vida cristã que não existe, so when you a life that exist, no dia que vem os problemas, the day the come, sabe o que acontece? O inimigo encontra brecha na sua vida. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Versículo 24. Verse Amém. Amen. Essas assim não dá muito amém, não. This message doesn't get too many amens. Só quando, quando vem as promessas assim. Prom, eis que tu serás promises, abençoado. You shall be blessed. Aí aleluia, glória then, a Deus. <laughs> Quando fala de tribulação, ai meu Deus. Oh Veja o que diz, Mateus 7, 24. Look what it says 7, 24. Jesus quem falou. É o nosso general aqui. He's our general here. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Therefore, whosoever these sayings of mine, and Agora o versículo 25. Now, verse 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, the... e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. And the rain descended, and, the floods came, and the winds blew and beat upon that house and it fell not for it was founded upon a rock. <risos> Se você vê ver nos versículos anteriores ou, ou nos outros versículos, the verses, Jesus vai falar exatamente a mesma coisa daquele que ouve a palavra e não guarda com uma exceção. Jesus is say exactly the Ele diz que essa pessoa não vai a casa dessa pessoa não vai resistir. He says that this person's house will not withhold. Mas qual é a diferença? What's the Aqui diz que vai vir a chuva sobre as duas casas. Here it says the rain is going to fall on both the Os rios vão correr sobre as duas casas. The will come against both houses. Os ventos vão soprar contra as duas casas, duas casas e aquelas casas serão combatidas. And those houses will beat down O que vai acontecer? But happen? Aquele que ouve a palavra de Deus, a casa não cai. Ouve e pratica. The one who listens to God's word and puts it in practice, it will not fall. Então nós não podemos fantasiar, irmãos, então, a vida cristã. Christian life. Uma vida sem problemas. A life without problems. Mas existe uma diferença na vida do cristão. But there's a difference in the life of a Christian. É que quando o cristão passa por problemas, when a Christian has problems, Deus está com ele. is with him. Deus segura na sua mão. God holds on to his hand. Essa é a promessa de Deus. Não importa se os problemas são nos negócios. in your Na família. household. Ou qualquer outra, Ou na saúde. In your family, in your health. Deus vai segurar na sua mão. É o que promete lá em Isaías. Diz assim, quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Se você passar pela água, elas não vão te afogar. Por quê? Quem se lembra do texto? Esse who, é um texto bom de memorizar. Porque eu estarei contigo. Ainda que o andasse pelo vale da sombra e da morte. Salmo 23 diz. O que, que vai acontecer? Não, não temerei nenhum mal. Porque Tu, a tua vara e o teu cajado me consola. Tu estarás comigo. Então eu quero que você entenda o seguinte: a, a vitória é para quem anda na batalha. Quem fica em casa assistindo televisão não está lutando. Stays at home TV, not não é verdade? a ah, pastor, o é contra a televisão? Pastor, are you television? Não, você pode ter televisão onde você quiser. Mas não fique colocando muita sua atenção na televisão, não. But don't pay too much to the TV. A vitória é para quem anda na batalha, a irmãos. Is for walks in a, a, a vitória é para quem está atravessando o deserto. Is for those going the desert. e, olha só, no, nos nossos desafios, nós precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Irmãos, uma outra coisa que é muito importante, abra a sua Bíblia em segunda em primeira Timóteo 6. Eu estou falando de coisas que podem fazer com que nós não vigiemos e o inimigo possa nos atacar. Pode nos atacar. Things that could Então, se você quer ter uma vida vigilante, preste atenção nessas coisas. So, a, a life, pay attention to these things. Levante o muro da sua vida. Em, em 1 Timóteo, no capítulo 6, in, uh, Timothy, chapter 6, olha o versículo 7 que diz, look at, uh, verse 7, what it says. você está aí comigo, amém? Are you with me? Amen. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out então, você chegou nesse mundo você não tinha nem roupa E você vai embora e você não vai poder levar nada Você não vai precisar de dólares lá no paraíso Aí ele diz assim versículo 8 tendo porém sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso Contentes then he says in vers and having food and raiment, let us be therefore content. Agora versículo nove mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns fizeram o quê? Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. For o amor ao dinheiro é a raiz de o while some coveted after, and então irmãos, é, é algo que nós precisamos estar bem atentos. Nós não podemos fantasiar uma vida cristã. We can't fantasize a Christian life. Deus pode te abençoar? Pode. Can God bless you? He can. Deus abençoa? Does God bless? Sim, abençoa. Yes, he blesses. Você pode pedir. You can ask. Him. Ele é seu pai. He's your dad. Você diz Deus, eu preciso da tua graça, da tua benção. Say, God, I need your grace, your bênção. O que você não pode é dizer, poxa, mas agora que eu, que eu me tornei um cristão, parece que tudo está dando errado para mim. Talvez esteja dando errado porque o inimigo está te atacando. Então é tempo de levantar o muro buscando a Deus, Seeking God, orando, praying, estando junto com os outros irmãos, being close to the other brethren, pedindo oração, for prayer, compartilhando, sharing. A Bíblia diz: Chorai com os que choram e alegrem-se com os que estão alegres. The Bible says: Cry with those who cry and rejoice with those who rejoice. E diz: Levai as cargas uns dos outros. And it says: Carry the burdens one of another. Se você tiver passando necessidade, chega o pastor e diz: Pastor, tá um caos na minha casa. pastor Pastor, Nós vamos falar com a igreja e nós vamos abençoar a sua vida. We're talk to the and we're bless your life. Se tá faltando comida, vai ter comida na sua casa. If se tiver faltando aluguel, vai ter aluguel na sua casa. If you're missing rent, you're gonna pay the rent in your house. Não é só porque Deus vai te abençoar. you. É porque Deus nos deu essa responsabilidade de abençoar uns aos outros. Mas se você ficar calado, você não vai poder botar a culpa nem nos irmãos e nem em Deus. You won't be able to blame any of the brethren or God que nós precisamos entender é que Deus criou para nós um evangelho de restauração espiritual. Deus criou para nós o um evangelho de de companheirismo. God created for us a gospel of companionship. E se nós não prestarmos atenção no que diz a palavra? And if we don't pay attention to what the word Por que says, que eu estou dizendo isso aqui e coloquei esse texto? Why agora am I de Timóteo? saying this and I, and I chose this verse in Timothy? Porque nós temos que ter cuidado com os laços, irmãos. We have to be with Ficar procurando demais ser rico é um laço? To keep trying to be too rich is a snare. Deus é o seu provedor, God is your trabalhe e Ele te abençoará. Quando Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, tudo que a gente faz prospera. Mas quando Deus não abençoa, você pode se matar de trabalhar. Ainda que você consiga ficar rico, já morreu porque se matou de trabalhar. E mesmo você se rico, You're, you'll die you died working so hard. Mas o que Deus quer de nós é que nós tenhamos vigilância. Nós precisamos entender, como lemos aqui, que o inimigo vive ao nosso derredor. Ele fica esperando uma oportunidade. Ele fica esperando um momento. É tempo de buscar a Deus. É tempo de entregar a vida para Ele. É tempo de esperar nas coisas que estão nos céus. É isso que nós estamos buscando aqui, irmãos. Nós sabemos que depois que nós... Partirmos desta vida, que nós morrermos fisicamente. Nós vamos nos encontrar com Deus. Then we are going to be up to God. Ele vai perguntar, Aaron, o que foi que você fez? Não é porque ele não sabe o que Aaron fez. It's not he know what Aaron did. Mas é porque ele vai querer saber o que realmente importou o que foi importante que o Aaron fez. E o que você... Fez. And what is it that you Como did? você viveu a sua vida? How did you live your life? Você se dedicou para Deus? Você se dedicou para as outras pessoas? Porque isso, é Porque isso é muito importante. Às vezes um telefonema, a phone call, um alô, a hello, dizer eu me importo com você. Ou oh, você está precisando de alguma coisa. Oh, do you need se você precisar, eu estou aqui. If you need anything, I'm here. Essas coisas é que contam para sua vida eterna. Será que você está fazendo isso será que você está dizendo que Jesus é o salvador are you você está compartilhando que ele salvou a sua vida e que você quer que o seu amigo também seja salvo? E gastamos horas com tantas coisas. É tempo de repensar a igreja. É tempo de reprogramar. É tempo de, é tempo de vigiar. É tempo de Não fique gastando todo o seu tempo tentando resolver os problemas. Don't waste all of your time trying to resolve problems. Porque problemas sempre existirão. Because there will always be problems. Não é que você vai ser irresponsável. Mas é importante que Deus assuma o controle da sua vida. It's important that God has control in your life. Que quando você se dedica para ele, ele trabalha por você. Because when you dedicate yourself to him, he'll work for you. Vamos ficar em pé. stand up. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Want you to keep this in your heart. Você está vigiando. Are you being Eu quero só lembrar dos três pontos que nós trouxemos nessa noite. Coisas tonight. que... Fazem com que nós não vigiemos. That quando nós guardamos mágoas. Ou quando nós nos isolamos também. E quando nós fantasiamos uma vida cristã que não existe. Exist. Não esqueça. Não existem fantasias na vida cristã. Não existe lugar para mágoa na vida cristã. No room for in a life. E não existe vida cristã sozinho, isolado. E não existe vida cristã isolada ou isolada. Antes que eu ore, eu quero saber se existe alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa hora publicamente. Antes que eu ore, eu quero saber se há alguém que não entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso hoje publicamente. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus said: he who confesses me before my Father in heaven, I shall confess him before my Father in heaven. Before, he who confesses me before men, I will confess him before my Father in heaven. Ou seja, mas diz aquele que se envergonhar de mim, diz: eu também me envergonharei dele naquele dia. But he who is ashamed of me, I will also be ashamed of him in that day. Se existe alguém Levante a sua mão onde você está e if, nós vamos orar if por você. Se você ainda não fez isso, se você já fez e quer dedicar outra vez a sua vida para o Senhor Jesus, if, este é o momento. Se você ainda não fez isso, se você já fez e quer dedicar outra vez a sua vida para o Senhor Jesus, este é o momento. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Alguém mais quer levantar sua mão? Anyone else want to raise their hand? William está levantando sua mão. Tem mais alguém que quer fazer isso? William has his hand raised. Anyone else want to do this? Vamos fazer uma oração. Eu quero que você repita essa oração comigo. Let's pray, and I just want you to repeat this prayer with me. Diga, Senhor Jesus. Say, Lord Jesus. Eu entrego a minha vida para Ti. I deliver my life to You. Entra no meu coração. Come into my heart. Abra os meus olhos. Open my eyes. Você pode repetir isso se você quiser em voz alta. É muito importante. Eu te recebo como Senhor da minha vida. I you as lord of my life. Eu dedico a minha vida. I my life. Fala comigo. Speak with me. me ajuda Help me. a entender. A entender. A tua palavra, your word, o Evangelho, gospel, me dá alegria, me, joy, me dá paz, me peace, pois eu te recebo como meu Senhor, as my Lord, como meu Salvador, as my Savior, em nome do Senhor. In the name of the Lord. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. May God Deus bless your heart. God bless Amém pode tomar assento maybe seated